Beleza, olha, vou estar tá passando o solo que você acabou de ver aí da música Vasos Quebrados da Elaine Martins. Tá, esse foi um pedido do Breno Tavares. Quero agradecer tanto ele aí quanto os demais que tem comentado aí no nosso canal, tem compartilhado, deixado o like. Tudo isso aí ajuda bastante, tá? E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, tá assistindo pela primeira vez ou já assistiu vários vídeos. Tem gostado, mas não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos aí, tá? Qualquer interação que você faz com a gente aí também ajuda bastante. Se você quiser aprender alguma música que ainda não tem no canal, comenta aí embaixo que a gente vai estar tá fazendo também, tá? A gente tem aí na descrição vários links úteis, tem vários materiais. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho também, também está nos links lá, beleza? Então é isso e roda a vinheta! bom então vamos lá você vai precisar aí de efeito um drive né tá não precisa ser tão carregadão ok tô com a ambiência também ah, que eu gravei no começo em um delay ok tá? tá um delayzinho aí básico agora eu vou tocar sempre não embolar aí ok e vai ser o seguinte tá bem simples tem uma parte rápida tá essa parte rápida inclusive eu já mandei no WhatsApp a explicação dela. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, aproveita lá embaixo lá, tem um link, tá? Tem todos os links úteis num link só lá embaixo. Beleza? Então vamos lá, vou começar a executar aqui, vou executar bem lento, tá? A gente faz as observações que forem necessárias, beleza? Então vamos lá. Tá com vibrato em dia aí? Vai fazer falta se você não tiver, OK? Então vamos lá, começar aqui, ó. Okay? Então vamos lá, essa parte aqui agora, depois a gente tem o arpejo, né? Tá, e aqui agora a gente pega o arpejo, né? Esse arpejo ele vai se repetir aí, tá? De um, tom, de um tom e meio em um tom e meio. Ok? Então o nosso formatinho vai ser esse, eu vou tocar bem lento. Bom, então finalizado essa parte. Agora a gente tem uma partezinha aqui que não é tão rápida, tá? Mas pode exigir um pouquinho do dedo aí, ok? Mas é normal, isso é tranquilo pra nós aí, né? Então a gente vai começar aqui, ó. Pode até fazer um slide, né? Pras duas vezes, tá? Então vai ser aqui, ó. Bom, então agora eu vou tocar tudo junto, tá? Não vou tocar tão rapidão, mas pelo menos para você poder acompanhar aí e depois já pegar o solo completo, tá? Tá? Ah. Bom, então é isso aí, espero que tenha dado pra te ajudar aí, tá? E tem alguma coisa me dizendo aqui que acho que você não deixou o like ainda não. Então aproveita já esse botão aí, aperta nesse like, comenta lá embaixo lá se tiver gostado da aula, beleza? Então até o próximo vídeo um grande abraço.